Olá, eu sou Raimundo Xavier, tenho 46 anos, estou aqui na comunidade de Santa Bárbara, região metropolitana de Belém, Pará. Estamos aqui para mostrar a nossa ideia e o que se transformou em um grande projeto para a educação dentro da comunidade. São nossos kits educacionais MIRITILAB. Esses kits foram desenvolvidos dentro da comunidade e dentro da comunidade a gente vem aplicando o processo do Aprender Fazendo. E como expandir esse processo do Aprender Fazendo? A gente tem um conjunto de produtos e serviços que a gente oferece na comunidade e a gente pensou como pode ser elevado isso para outras comunidades. E aí a gente desenvolveu. A gente tem hoje sete kits educacionais para Aprender Fazendo, tá? sete kits bem diferenciados. Um deles é essa plataforma de aprendizagem criativa. Nós temos mais seis kits Seis kits que a gente conta com o apoio do Expo Favela para a gente possa levar para outras comunidades, possa dar uma visibilidade desse trabalho aqui no meio da Amazônia. E os nossos kits são bem diferentes. Eles se utilizam do Miriti, né? que é uma árvore frondosa da Amazônia, se utilizam do Miriti, casado com a tecnologia e o processo criativo para entregar um produto único no Brasil, a partir da floresta. Então, o Expo Favela, vai nos auxiliar a dar essa visibilidade, não só para o nosso espírito, mas todo o processo criativo que a gente vem desenvolvendo desde 2003 dentro da nossa comunidade de Santa Bárbara. Muito obrigado.